E deu Minas Tênis Clube, campeão do Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno, troféu Rubem Dinar, depois de 12 anos. Minas ganhou com 281,5 pontos de vantagem sobre o Pinheiros. Aliás, Pinheiros, depois de duas temporadas muito ruins na categoria infantil, terminou na segunda colocação. O Grêmio Náutico União de Porto Alegre ficou em terceiro lugar. O Clube Curitibano, que era o atual campeão, ficou no sétimo lugar. Minas foi campeão do Infantil 1, do Infantil 2 e campeão geral. No último dia de competição, dois recordes batidos. E pelo mesmo nadador, Nadador que acabou sendo o maior narrador da competição, João Pierre Campos, nadador do Fluminense, categoria infantil 2. Hoje, ele bateu o recorde dos 400 metros Nado livre nas eliminatórias, que era do Brando Almeida, 4,0616. E na final, bateu o recorde dos 200 metros borboleta, 2,1040. Recorde que era do Matheus Gonche, 2,1053. No final das contas. João Pierre foi o único ganhador da competição com cinco medalhas de ouro, ganhou seis medalhas nas seis provas que disputou, ele foi bronze nos 50 metros nado livre e bateu quatro recordes de campeonato. Bateu o recorde dos 200, dos 400 livre e 100 e 200 borboletas. Chegou muito próximo do recorde dos 100 metros nado livre, que seria talvez o seu quinto recorde, mas acabou não se configurando. Esse último dia de competição, nós começamos com as provas de 100 metros do peito e ali, ah, é o bom que o peito Sempre aparecem alguns valores novos. Eu já tinha ficado bem impressionado com essa nadadora, eu gostei muito da técnica dela, nunca tinha visto nadar pessoalmente. A Melissa Alves Gumini, ela que é da Ativa, ano passado ela já tinha ido muito bem nos jogos escolares da juventude e hoje ganhou sem peito na categoria Infantil 1. Parabéns, gostei demais a nadadora Melissa Gumini da Ativa. No Infantil 2, o duelo e que é, talvez o grande duelo do sem-peito nessa competição, Ingra Klapper, do Flamengo, contra a Pérola Santos, do Curtibano. No, nos 200, deu Ingra, no sem-peito, deu eu a, a Pérola. As duas que, inclusive, já estão duelando desde o ano passado no Campeonato Brasileiro de Inverno. No sem-método, do peito infantil um masculino, me chamou muita atenção, um na dor que melhorou demais essa temporada. Eu conheço ele desde a categoria petis 1, Petiz 2, perdão, e, mas melhorou demais, está de parabéns o Samuel Jorge Carvalho, que venceu a categoria infantil 1 no sem peito é, E a comissão técnica do Corinthians pelo belo trabalho que fez com o nadador No infantil 2, o melhor nadador, vamos dizer assim, o mais versátil nadador da categoria, o Turbecker Becker Ganhou mais uma, ganhou 100 metros lá do peito, foi o único que conseguiu nadar abaixo da barreira dos, do 1 e 10 nas provas de 200 borboleta um belo duelo, nos 200 borboleta infantil 1 um feminino. Prova decidida por um décimo, Mariana Costa do Flamengo, irmã da Mafé. Chegou ali batendo no toque a Isabela Tramontana, nadadora da Wellness, lá do Espírito Santo. Um décimo, uma prova emocionante. Os 200 borboleta infantil 2 feminino. Essa prova foi de ponta a ponta. A Ana Beatriz Machado do Pinheiros não tomou conhecimento das adversárias, liderou e venceu a prova. Na categoria Infantil 1 um masculino, os 200 Borboleta, deu o Willian Haru Matana, o nosso narrador, o baixinho lá, da Semel Cascavel, segunda vitória dele. Já tinha ganho os 400 metros, ganhou a sua segunda prova. E olha, até começou atrás, hein? Quem largou na frente foi o Lucas Davi Alves, nadador do Geminautico União, que acabou cansando e ficou na terceira colocação. No Juvenil 2, Infantil 2 masculino, já falei, foi o, a vitória do João Pierre. E viemos para as provas de 400 metros nado Livre. Nos 400 Livre infantil um feminino, belíssima prova, belíssimo duelo e Isabela Chaia, nadadora do Tijuca, ganhou a primeira medalha de ouro dela, primeiro o ouro do Tijuca na competição, ali no toque batendo a Rafaela Sumida por apenas 33 centésimos. Prova muito disputada que acabou de sendo decidida no detalhe. No infantil 2, não teve disputa nenhuma, Tayana Melissa Amaral, de ponta a ponta, esteve o tempo todo na liderança e venceu, quase quebrando a barreira dos 4,30. No infantil masculino, essa prova foi sensacional. Samuel Lopes, da SEB da Bahia, disparou muito forte, talvez até forte demais. Passou 59,28 nos primeiros 100 metros, passou 2,6 nos 200 metros, mas acabou em terceiro. Terceira colocação com 4,27 e uma briga que acabou ficando entre o Cauê Glock do Curitibano contra o Luca. E no final o Luca atacou os últimos 50 metros e garantiu a vitória do Fluminense. E esse 4,24,35 35 da vitória do Lucas Silva Abreu acabou lhe dando o troféu de índice técnico da competição para o nadador do Fluminense, bela prova, gostei demais, os 400 livre infantil 2 masculino, como o João Pierre tinha forçado a barra pela manhã, saindo 200 borboleta já estava bastante comprometido, então ele nadou apenas para ganhar, fez 4,14,50 apenas para ganhar, revezamentos que fecharam a competição, ganha no feminino uma prova muito estudada, alternância de liderança, vitória do SESI, o revezamento do SESI, por sinal, foram três vitórias do SESI na competição. Ganhou o um misto, ganhou 4 por 200 e agora levou aí o revezamento 4 por 100 metros. E no final da, da, da competição, uma vitória nada mais justa que se fosse uma vitória do Minas. Vitória expressiva, com até uma certa facilidade, a equipe do Minas levou o 4 por 100 metros. Um detalhe interessante, ao final da competição, o Minas é campeão das três categorias. Mas não foi o Minas o clube com maior medalhas, não de ouro na competição. No quadro de medalhas, o clube mais premiado foi o Fluminense. O Fluminense terminou a competição com nove medalhas de ouro, duas de prata, duas de bronze, total de 13 medalhas. O Minas, inclusive, empata com o SESI e o Corinthians em número de ouro. Os três empatados com seis de ouro. Sendo que o Minas tem seis de prata contra duas do SESI e apenas uma do Corinthians. Então, mas no total... Quem ganhou mais medalhas é o Minas. Aliás, o Minas, nessas categorias principalmente, ele sempre tem uh, tido uh, um grande destaque em matéria de equipe. Sempre pontua, sempre botou quase todas as provas. Tivemos nadadores do Minas nas finais e acabou o Minas aí na segunda colocação do quadro de medalhas. Fluminense, parabéns Fluminense, hein? E olha, de novo, já tinha falado uh, na, nos posts anteriores, o Fluminense, que está com a piscina em reforma, só fica pronto no final do mês de julho. Contou com a ajuda e a colaboração do Botafogo para ir treinar na piscina do Botafogo. Um vazamento na piscina do Botafogo para a churrascaria Fogo de Chão, interdita a piscina do Botafogo. E lá está o Fluminense treinando com poucos pouco tempo de, de trabalho. Na piscina de 25, aquela piscina lá de baixo, que a gente sabe que não tem aquecimento, que não tem a raia antimarola. Mas bom trabalho é isso, gente. É... Bem, muito bem feito, de parabéns, Daniel Catellan que belo trabalho fez a equipe do Fluminense. Minas é campeão, com um mérito e 12 anos depois, olha, quando o Minas foi campeão pela última vez, essa garotada aí, uns tinham um ano e outra garotada tinha dois anos. Foi bom demais, Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno, um troféu Rubem é de Mar, de digo adeus a Belo Horizonte. Um até logo, por agora, e a gente volta ainda, hein? Ainda vou destacar algumas outras coisas no, nesses próximos dias, ainda alguns rescaldos dessa competição. Parabéns à bela organização, Federação Aquática Mineira, a CBDA, e especialmente ao Minas Teles Clube pela bela festa. Um abraço, gente, a gente se vê. Até lá.